Agora são 13 horas na Paraíba 13 horas na Paraíba, pontuais 33 minutos, estamos de volta aqui No nosso programa, 360 graus Pela 100.5 FM, a FM Lida E também todas as plataformas digitais Do nosso amigo Fabiano Gomes Deixa eu mandar um abraço aqui ao nosso amigo Milton Pereira, viu Décio? O nosso amigo Miltinho, Milton Coutinho Miltinho, Lá do restaurante Canelo, Está nos acompanhando, um abraço para você Milton Obrigado pela, pela sintonia, pela audiência Aqui no nosso programa Um abraço Milton muito bem, 13h33, a partir de agora a gente conversa com a deputada estadual Camila Toscano, do PSDB da Paraíba. Primeiramente, boa tarde, deputada. No centro da mesa redonda, enfrentando Fabiano Gomes, William Santos, Dércio Alcântara, Adriana Bezerra, Fábio Augusto e Thais Videres, com o compromisso de dizer tudo, sem poder escapar da verdade. 360 graus faz agora a entrevista do dia. Agora sim, eu estava um pouco apressado, deputada, mas é porque na, na mesma hora que eu falei boa tarde, eu lembrei, né, para aproveitar que a senhora está aqui, e a senhora pertence lá à minha região, a senhora pertence de Guarabira, eu sou de Sapé, e acredito eu que diariamente a senhora transita ali, né, o Sapé para chegar até Guarabira. E tem visto como é que está a situação da rodovia PB073, que liga é, desde a BR-230 ali Café do Vento até a cidade de Guarabira e por ali por diante. Né? E aí nós temos alguns problemas pontuais, pelo menos nessa área de cá, ali na ponte em Sobrado, não sei se a senhora já observou, existe um rachão na ponte, inclusive teve um acidente recentemente com uma vítima fatal, uma pessoa que... Caiu de uma moto, inclusive uma jovem, ela é bastante conhecida em Sapé e Sobrado, naquela região, e ela se acidentou e perdeu a vida ali. E há uma, uma reclamação, um apelo constante, como eu sou de Sapé e faço também um trabalho lá na cidade de Sapé, e as pessoas me cobram muito para que assim, eu sempre fale sobre esse assunto é, aqui no programa. Inclusive, eu trouxe até algum, uma foto aí, um vídeo, é, dessa situação lá, dessa ponte. Só que lá no centro de Sapé também, e olha que a residência do DR é em Sapé, é, a rodovia está totalmente estragada. Então, assim, é, primeiramente, boa tarde, eu fazendo esse relato, é, somente para colaborar aí com o que a senhora, de repente, vai comentar com relação a essa questão da, da rodovia, dessa PB 073, porque o povo daquela região, da nossa região, clama pela volta da Operação Tapa-Buraco naquela nossa região. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos vocês. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui, parabenizar a todos pela inovação, pelo formato, muito bacana. Juntar bons jornalistas com uma boa emissora de rádio, com tecnologia, e aí vocês fazem um programa de sucesso como tem sido o 360. Então, Para mim é uma honra estar aqui, agradecer o convite de vocês. Né? E dizer que, que conversando com você, que essa, as estradas, na verdade, são uma preocupação desde o mandato passado. Sempre que eu ouvia falar no, do governo passado sobre a questão das estradas, que tinha feito uma número de estradas, tirando cidades dos isolamentos, eu sempre dizia isso, é muito bacana. Mas não adianta você fazer o novo e deixar o que já existe se acabando. E como eu ando, eu não ando todos os dias, porque eu, eu fico de uma pessoa e vou para o interior quando... Tem eventos ou quando preciso estar em Guarabira, ou nas cidades vizinhas, mas eu conheço, eu conheço aquela estrada porque passa pelo menos uma vez por semana por ali, às vezes até mais. E é um perigo, é um perigo. E é a estrada que realmente liga 230 a nossa Guarabira e a toda a região do Brejo, a Sobrado, a Sapé, a Marida e Guarabira para dentro, Pipirituba e todas as cidades ali da região. Eu sei qual é o ponto que você fala, há inclusive uma baixa também, quando você vai chegar no Sobrado, uma baixa, quem não conhece a estrada pode sofrer acidente. Entre Sapé e Mari, também há diversos buracos, diversas baixas, muitos animais soltos. E aí, também, nem culpo tanto o Estado, obviamente, tem que se fazer todo, é, vamos dizer, o cuidado, mas, infelizmente, as pessoas têm que ter consciência também. Mas, quando se trata de buraco, de má sinalização, de, às vezes, o acostamento está coberto por, por, por mato, por mato né? tudo isso, nós fazemos requerimentos na Assembleia. Mas aquela região sempre foi muito esquecida, porque... O ex-governador Ricardo não tinha interesse naquela região, era uma região, politicamente, para ele, não tão boa, e que sempre foi deixada e sempre foi esquecida. Eu sempre fiz esse requerimento e eu acho que tem que ser feito. São vidas que são levadas. Essa jovem, que você fala, ela caiu da moto e acabou sendo atropelada depois. E são vidas que se levam, por um por, às vezes, por um buraco na estrada, às vezes, por uma má sinalização. O que eu posso dizer e garantir é que no meu gabinete eu tenho feito muito esses pedidos, esses requerimentos, para que o DR olhe, essa essa solicitação ideal seria até que se nós tivéssemos uma uma duplicação se fosse possível né? pelo menos até Guarabira ali naquela estrada porque é um estado extremamente perigosa né? a, a que liga a 230 que é Café do Vento a Sapé é muito sinuosa é muito perigosa né mas tenho o meu interesse nesse e sentido. E é um trânsito muito intenso de, de mais, caminhões, porque o pessoal vai para o Rio Grande do Norte também. Então, assim, há uma movimentação muito grande, sabe, Janil, de, de, de veículos pesados e também dos veículos pequenos. Rapaz, eu dentro já passei lá faz muito tempo e já era ruim. E transita dentro de Sapé. Isso. Né? Sapé termina sendo, uma, a rodovia passa por dentro de Sapé, agora ao, ao binário de Sapé. Então fizeram um desvio, você sapé é mão única de um lado, você, você vai por dentro do sapéia, você volta para um caminho alternativo, ficou horrível, com sete lombadas, com baixas. Eu não entendo, eu não entendo como você faz algo para melhorar o trânsito e faz algo que não é bom para está explicando a questão do binário, é porque assim, para você ir para Mamanguape e para Rio Grande do Norte, você pega pela rua Capitão Félix Antônio. Que seria na mão direita. Aí na, o, a questão do binário ficou em uma rua, na Avenida Comendador, ela foi dividida. Então, eles pavimentaram isso aí e lá fizeram o um binário. Quem vem de Guarabira não vem mais. Por é como quem vinha lá pela estrada que vai para Bamaguapa Agora né? vem pela outra. Para Capim. Capim. Agora vem pela outra. Então, é isso que a deputada está falando mesmo. Mas as estradas precisam, elas precisam de manutenção. É o que eu estou dizendo. Não adianta só você. E ter a residência café. do DR é lá em Sapé, né? É, o órgão responsável é lá. Não adianta só você fazer novo, não adianta você fazer um novo e deixar o que você deixar tem um esquecido. Eu sempre, eu sempre disse isso na Assembleia nos últimos quatro anos e, e, e vou continuar a dizer agora, não adianta, a propaganda do governo era justamente esse isolamento, tirando a cidade isolamento, fantástico, maravilha, mas mantenha aquilo que você tem. São buracos, aí chegava perto da eleição, que era o que mais me irritava, porque chega, chega perto da eleição, chega seja municipal, seja estadual, aí começam a recapear na verdade, passar uma tinta, Preta você sabe, Se você sabe, você passa por lá, você sabe do que eu estou falando. Passa uma tinta que dá a primeira chuva, está tudo desburacado novamente. Muito bem. Jandil de Silva. Deputado, boa tarde. É... Nos primeiros dias após a Operação Calvário, a Assembleia, pelo menos para nós que observamos de fora, estava pegando fogo. Os deputados estavam praticamente tomando choque quando encostavam um no outro. Esse clima se estendeu, pelo menos, até o início dessa semana, ou final da semana passada. As coisas se acalmaram, os trabalhos voltaram ao normal ou o clima segue pesado dentro da Assembleia? Ainda mais com a informação que nós tivemos aqui, que alguns parlamentares estariam sendo citados dentro dessa operação. Veja, talvez nós estejamos mal acostumados. Nós passamos quatro anos, pelo menos eu falo dos últimos quatro, porque eu estava na Assembleia. Nós passamos quatro anos de um governo que faria, fazia o que queria na Assembleia. A Assembleia chegava a matéria, seja benefício ou não para nossa Paraíba, por exemplo, aumento de impostos, para mim não é benefício. Vinha na Assembleia e passava sem qualquer discussão, sem qualquer... É, entrava e passava, e vocês sabem disso, quem acompanha a Assembleia sabe disso. E passava e, e, e acabava, e ninguém nem sabia, às vezes, o que estava se passando. Começamos esse mandato, até eu confesso que eu, particularmente, com esse pensamento, poxa, nós vamos ficar mais quatro anos com a Assembleia refém do governo, só que aí veio, como você disse, a Operação Calvário e levou um alerta a, todo, a todos nós. Aquele governo tão probo, que tanto trabalhou pela nossa Paraíba, aparentemente não é tão probo assim. Aparentemente nós estamos diante da, do maior esquema de corrupção, porque a Paraíba já ouviu falar, nós estamos falando ainda de um bilhão de reais desviados da saúde. E o que levou a Assembleia a entrar, vamos ver nesse choque, é porque tudo que a oposição falava, não era com base do disse me disse do que me acha, é como a Adriana falava aqui no começo. Nós falamos com propriedade é algo que está no acordo. O acordo que liberou que, que deu a liberdade assistida ao ao, ao assessor Leandro, o acordo traz detalhes de uma delação, de um esquema de corrupção que envolvia uma secretária. Uma ex-secretária agora. Então a assembleia começou Morna, mas quando veio a Calvário com essas, essas informações trazidas para nós, pela justiça, não foi um ou não, não, não estou desmerecendo jornalista nenhum, mas não foram blogs que trouxeram, foi a justiça, a justiça nos deu essas informações. Então a oposição começou a bater, primeiro para que a secretária fosse exonerada. Era inadmissível você ter uma secretária onde o seu assessor faz uma delação e vocês sabem que delação ela só é aceita se ela tiver comprovação. Isso. Então, ele fez uma delação dizendo que ela fazia parte do esquema de corrupção, que tinha ido ao Rio de Janeiro pegar dinheiro né, pra pagar para pagar dinheiro de propina para pagar caixa 2 de campanha, e o governador se mantinha calado. Não, eu não sei, eu não sei. Eu acho que vocês aqui tiveram oportunidade de entrevistá-la e ele dizia, não, eu não sei ainda, eu não tenho informações. A, a, nota, que, a nota da imprensa está aí, procure saber com é a Secretaria de Comunicação. Eu escutei ele falando... Se a Secretaria de Comunicação deu a nota, se você não deu, eu vou pedir aqui ao secretário, o secretário lhe passa. Então o governo é completamente perdido. E aí a oposição começou a falar e aquela situação, né, aqueles deputados de situação, que outrora eram todos se achando superior, viram que está caindo, o governo está caindo. Né, e não tinham o que falar na tribuna. Eu vi deputados firmes que antes gritavam e esdravejavam, gaguejando na, Assembleia, oh, na tribuna da Assembleia. Ô oh, oh, deputada, essa, essa bancada dos nove... Pode facilitar o trabalho da, da oposição, principalmente em relação a essa questão da Calvário, levantada por Janildo, já que a base do governo, de uma certa forma, se dividiu, né? Se dividiu. Vocês acreditam, a oposição acredita que pode tentar convencer esses nove, já que eles têm uma, uma certa independência da, da base governista? Veja, eu não, não, não diria que posso conven podemos convencê-los a a vir para a nossa base, para a oposição. Não é, não, é, não é querer convencer para vir para a oposição, mas é querer mostrar a necessidade de uma possível instalação de uma CPI. Veja, se a Calvário continuar com a força que ela está, que eu acredito que vá, né? é importante que quem nos escuta, quem nos vê, saiba e, e deve saber que a Cavalo não se restringe a Paraíba. É uma, uma investigação que também está acontecendo no Rio de Janeiro, e quando a secretária Livana estava na sua audiência de custódia, para ser ou não conseguiram ou não a sua liberdade, ela recebeu uma nova voz de prisão vindo do Rio de Janeiro. Então, essa Operação Calvário, se ela continuar no ritmo que está, talvez tenham deputados que não estão envolvidos tão firmemente nesse governo que realmente não queiram continuar do lado do governo. Eu, particularmente, se tivesse no governo, eu não ficaria numa situação dessa. se mostrando, É o que eu falo, é o maior esquema de corrupção que já se ouviu falar na Paraíba e envolve secretários, e envolve ex-governadores. A, a, a forma como se, se deu o esquema é muito forte. Tiravam um dinheiro do nosso trauma, do nosso trauma e para a organização social, que se tornou, na verdade, uma organização criminosa, que é a Cruz Vermelha, e esse dinheiro voltava para aqueles que estavam no governo através de propina. E esse dinheiro foi usado numa campanha. Olhe o, o quebra-cabeça que está se fazendo, que o nosso GAECO, que o Ministério Público, nos desvendou e nos mostrou. Então, o g eu acho que, para eles, essa criação do grupo do G9, foi para eles, para os deputados que fazem parte, uma valorização fantástica, mostrando respeito. Os deputados querem respeito, seja da base ou seja da oposição, nós queremos respeito do governo. O governo tem que entender que a Assembleia não é um puxadinho, como foi nos últimos quatro anos. A Assembleia ela é um poder independente, é um poder autônomo. E esse G9 fez com que o governo entendesse isso. Juntou o G9, juntou o Caval e uma série de, de, de, de coisas e medidas que estão acontecendo na Assembleia que mostrou que a Assembleia não é tão curvada como era. As primeiras medidas do presidente da casa, ele dá essa sensação para a oposição de que o trato com a coisa, com essas matérias polêmicas que estejam para ser O Galdino de lá, hoje é mais é... independente do que do o de que antes. antes? Não há censura. O presidente Galdino não tem como censurar. O presidente Galdino não tem como. Na Assembleia, quem acompanha sabe, nós temos o pequeno expediente, que é onde o deputado fala cinco minutos livremente sobre o que quiser, depois chegamos à ordem do dia e depois o deputado pode falar no grande expediente por 10 minutos, com a parte dos colegas. E também o tema é livre. Não tem como o deputado Adriano querer impedir que a oposição falasse sobre a Calvário. Mas por a exemplo. senhora iniciou dizendo que passava tudo, feito um trator na gestão passada. E, e Adriano fez parte da gestão, foi presidente da, da legislatura passada. Mas o que mudou, você tem que entender, é que mudaram 14 deputados. Passava com o aval do presidente, mas obviamente... O Galdino de hoje é mais é mais Eu não sei se o Galdino maleável. de hoje é mais maleável ou se a, a, a bancada, a, os deputados de hoje estão mais firmes, também tem isso. Nós também mudamos 14 isso, deputados. Claro. O presidente fazia, mas fazia com o aval da, da maioria. Quem acompanha a Assembleia sabe que há uma frase que mata tudo. O plenário é soberano. Então, tudo que você faz na Assembleia, o plenário é soberano. O plenário derruba, o plenário faz o que ele quer. Então, se ele tem... Está tudo. O que, o que é que impede de se fazer na Assembleia? Tudo que você faz na Assembleia, o plenário é soberano. Ah, mas o regimento não permite isso. Mas o plenário pode derrubar o regimento. Então, não vale nada o regimento, concorda? Então, se você tem a maioria de uma bancada, uma bancada que está com, com... Não vou quando veio é uma palavra muito forte, mas uma bancada que está ali... Da é, sustentação. Dando sustentação ao presidente, o presidente faz o que quiser e, e passa por cima do regimento, depois com respaldo do plenário. Aí é muito bom. Só que agora você mudou 14 deputados. É? 14, são 14 deputados novos, tanto na nossa bancada como na bancada de situação. E aí mudou a configuração completa da Assembleia. Somos 36, você muda 14, você não pode dizer que, que não faz diferença. Está fazendo diferença. É outra Assembleia Legislativa, sem dúvida Deputada, nenhuma. Deputada, boa tarde. Boa tarde. É, né? Se percebe também um clima muito diferente dentro do bloco da oposição é, na, na legislatura passada a gente percebia esse discurso muito pulverizado né um meio num clima meio cada um por si e hoje há uma convergência é, é pelo menos essa é essa é a sensação que se tem o bloco está mais unido mas Adriana nós temos hoje imagino uma... realmente em bloco né nós temos hoje uma bancada bacana, somos 11 deputados firmes e quando eu digo firmes é exatamente nisso, numa união muito forte do que um, dec um decidir e o grupo acolher todos vão seguir, todos vão fazer eu acho que isso tem fortalecido muito o nosso discurso eu posso falar por mim né? quando entrei na Assembleia, na legislatura passada, no meu partido entraram quatro deputados e os quatro deputados eram o primeiro mandato eram eu, Bruno, Tovai e Guinaldinho e nós entramos Perdidos, não? não tinha alguém que nos guiasse, que nos levasse a trabalhar na Assembleia e fomos ganhando ganhando espaço, ganhando força na batida mesmo, batendo cabeça. Nessa legislatura, como a nossa bancada também teve uma renovação bacana, acho que cinco ou seis deputados são de primeiro mandato, como o deputado Valber, Cabo Gilberto, Morsi, a deputada Paula, né, a doutora Paula, são todos de primeiro mandato. Eu fiz questão de não deixar eles passarem pelo que eu passei. E nas reuniões, já antes de assumir, eu disse a ele, ó, vamos pensar na união da nossa bancada. E todos os deputados começaram a pensar nesse sentido. Não estou dizendo que eu sou a mãe da criança, mas estou dizendo... O pensamento foi esse, ó, um deputado falando, um deputado lutando por, por algo, é pouco, vamos juntar 11 imagine 11. E aí essa ideia foi entrando na cabeça de todos os colegas da oposição e hoje nós estamos com uma bancada extremamente firme e segura. Segura no sentido de, nas comissões, somos dois, temos dois representantes, o que aqueles é dois decidirem, os demais seguem. No plenário, ó, o tema é hoje é esse, vamos falar sobre isso e todos seguem aquele tema, todos seguem. E talvez isso tenha deixado, como perguntou, os deputados da situação ainda também pavorosos porque... Quando estourou a prisão da secretária Livânia, acho que seis ou sete deputados da oposição subiram para falar da Calvário e mostrar o, o absurdo que é, é o esquema de corrupção que foi montado no governo. E, e quem sabe não está nesse governo atual, porque ele disse que segue o trabalho, segue tudo. Inclusive eu disse na Assembleia, segue o trabalho, segue a corrupção, segue o trabalho, segue o desvio do dinheiro, nós temos que apurar isso. Né? Porque não adianta, e eu tenho dito isso, Adriana, firma até fugindo um pouco da sua pergunta, que não adianta você mudar a organização social sem você mudar o corpo, é você vestir uma pessoa com uma pessoa suja com a roupa limpa, a, a, a roupa vai se sujar, e é o que o governador João está querendo fazer. Então a oposição tem se mostrado muito firme nesse sentido, muito firme no propósito de trazer as claras tudo o que acontece dentro da nossa Assembleia, dentro do governo da Paraíba, nenhum deputado da oposição tem vínculo nenhum no governo, benefício nenhum, nem quer ter, isso nos deixa muito livres. Né? E ninguém participou do governo passado Ninguém participou de qualquer esquema Então a gente fica livre para falar o que quer ninguém, o que pensa Ninguém da, faz da nossa parte bancada, da do vinho ninguém Da nossa bancada não do... <risos> Da nossa bancada que eu saio não Da né? nossa bancada da oposição não Até porque a metade são da metade de primeiro mandato Que entraram agora né? E Pelo que eu sei não Ninguém, ninguém fez parte dessa bancada do ninguém vinho degustou esse Agora falando vinho. eu Falando de mim Não há a menor possibilidade Eu nunca nem falei com a secretária Levânia nem a conheço, conheço de, de portais e não quero contato nenhum com, com pessoas que fazem não, não estou falando especificamente dela mas esse grupo político que está destruindo a nossa paraíba Décio. deputada boa tarde o seu pai, Zenob foi deputado estadual prefeito de Guarabira várias vezes tanto no legislativo quanto no, cinco no... Mandato, ele teve é, cinco mandato, exato. prefeito de Guarabira eu acho que umas três, três vezes a sua mãe, Léa, deputada, um. deputada e prefeita, duas vezes. Mas nenhum dos dois é, topou disputar uma cadeira na Câmara Federal. Aliás, Guarabira, que é uma cidade polo, faz muito tempo que não tem um deputado federal. Roberto Paulino foi o último. Guarabira sempre acaba sendo... É, uma reserva de votos para eleger deputados federais. A Luiz Paredes, um médico lá de Guarabira, ele chegou a ter mais de 10 mil votos para deputado federal só ali. Bruno Deril, um amigo nosso lá de Guarabira, advogado, advogado teve agora 4.500 votos. Guarabira é uma cidade com mais de 18 bairros, um polo de uma região com 32 municípios. E lhe pergunto: a senhora não em segundo mandato, não pensa em romper esse ciclo familiar e com essa sua juventude né? e ser deputada federal? Odessa, eu vou primeiro agradecer que se você está dizendo isso é porque você, tem, você vê em mim um potencial para ah, ser. Ah, vejo sim, vejo sim. <risos> Mas eu vou te dizer, eu estou há 90 dias, nem 90, 60 dias de um novo mandato para deputado estadual. Eu acho que precipitar, seria muito precipitado eu começar a pensar nessas... Nessa hipótese, obviamente, tem, tem que se ensinar. toda caminhada começa no primeiro passo. Né? <risos> Mas talvez seja muito cedo você dar é, o primeiro exatamente. passo, porque o que eu estou dizendo, inclusive, dentro da Assembleia, é que nós estamos num clima de estabilidade muito grande dentro da nossa Paraíba. Nós não sabemos como como a Paraíba estará daqui a seis meses, estou falando politicamente. Sim. Nós não, estar, não, não sabemos como ficará a Paraíba daqui a seis meses, se a Operação Calvário, que eu tenho certeza, pela, pela idoneidade da nossa justiça, do nosso Ministério Público, vai prosseguir. Então... É uma estabilidade muito forte. E meu pensamento agora é trabalhar para passar essa Paraíba limpo, para que a Paraíba possa se ver livre dessa organização criminosa que tomou conta, está tomando conta da nossa Paraíba aí há 10 anos. Mas não posso dizer a você que não sonho, claro que é. E, e com o passar do tempo, se torna um sonho cada vez menos distante, vamos assim dizer. Claro. Né? Agora, realmente, você fala com propriedade. Guarabira é uma cidade polo. Nós temos 30 e poucas cidades ao redor de Guarabira, cidades que chegam a, como pilõezinhos, 6 quilômetros de Guarabira. São bairros, Arassagir, Arassagir tem 10 quilômetros, 15 quilômetros de Guarabira. E nossa região precisa realmente se fortalecer nesse sentido. Ela é muito forte na Assembleia, ela tem representantes dentro da Assembleia há muitos anos. Como você falou, meu pai foi cinco, minha mãe foi um, Eu, eu sou o oitavo mandato, vamos assim dizer, da nossa Guarabira ali na Assembleia, que é muito importante. Vou aqui fazer até uma comparação, me permita os colegas de... Bancada, do que da falta que faz um deputado federal para Guarabira, especificamente e a região. Lá em Patos, né, é, Hugo Mota, Hugo. deputado federal da cidade, Patos é, avançou no tempo né, mais do que Guarabira, avançou por conta dessa força política. Souza, né, que já teve Antônio Mariz, Marcos Gadelha. Chegou a, ter dois... Leão Gadelha. Leão Gadelha. Chegou a ter dois deputados federais ao mesmo tempo, é, Maris e Marcondes, e outras regiões. Né? Agora, é, Monteiro, com com, Eden, com Eden, Henrique. Campina né? Grande, essa nem se fala, Campina Grande é um, é, um, é um mundo. Mas como faz falta, porque quando você terceiriza o representante na Câmara Federal, você não pode cobrar muito. Por que não pode cobrar muito? Uma coisa é a deputada Camila, que vai todo final de semana para Guarabira conhece, né? e está lá o povo não. na porta, sabe onde é a casa de Zenóbia, a casa de Leca, onde ela fica, ela vai no, no Sampa, ela vai no Céu, onde... deputado conhece tá... é Guarabira? Eu conheço, conheço, conheço. <risos> Minha esposa é de lá. Eu já fui diretor da Rádio Rural. Uhum. Lá. É, e conheci seu pai muito bem, sua mãe. É, outra coisa é o um uhum. deputado federal, por exemplo, Benjamin Maranhão, que foi um deputado federal votado em Guarabira, é... e nem sempre eles... Não saem um o Eles tudo reto... eles vínculo, não tem compromisso. E principalmente, né? Décio, ganha uma força muito grande é. a necessidade do um federal quando a gente tem uma política com o Paraíba é. Na verdade, é uma política eles não saem o vínculo. Eles, reto... eles em vínculo, não tem compromisso. E principalmente, né? né? Décio, ganha uma força muito grande é. a necessidade do um federal quando a gente tem uma política com o Paraíba Na verdade, é uma politicagem, onde o governo do Estado esquece, ignora aquela cidade por o prefeito não fazer parte. O prefeito de tá está há seis anos na... na... Na prefeitura de Guarabira, Sim. e não, não há um só convênio com, com o governo do Estado. Nada, nada, nada. É o povo o PSDB, há, né? Não há ligação. Mesmo se assim, é. é. antes, no começo do, do governo, do ex-governador Ricardo, minha mãe era adaptada do PSB. Meu Sim. pai era da base, vamos assim dizer. Que estava né? junto com o Cássio. Estava né? junto com o Cássio, exato. E desde o rompimento né, em 2014, chegou-se ao ponto do governador a Guarabira, dizer que ia fazer o um mercado, assinar no teatro, chamar toda a imprensa, elogiar o prefeito Zenobo, porque a, a contrapartida da prefeitura já estava em caixa, e dizer ah, que o dinheiro da prefeitura está tá ouvindo a conversa. Aí veio 2014 com racha, ele chegou a dizer não, não, não, não, não disse aquilo, eu desdisse. Então, a perseguição é muito forte, o que torna o deputado federal ainda mais essencial. A Prefeitura de Guarabira, as grandes obras, vem justamente de emendas do deputado federal, como a drenagem vem, a drenagem é o um sonho de Guarabira. Claro. Tá na terceira etapa, são cinco. Né? As claro. pessoas falam que há inundação, que não terminou. Não é fácil. São, não. C... Não, são cinco etapas, nós só fizemos três. Então, não está solucionado ainda o problema. E fora isso, as pessoas estão jogando lixo na rua, tem que ter uma conscientização. Mas eu estou dando um exemplo, é dinheiro vindo da bancada federal, para você ver, então, há necessidade realmente. E eu não falo nem só Guarabira, região como um todo. Imagina a região do Brejo ter realmente o seu representante, ou a sua representante, se for o caso, na, na bancada sim, federal. Sim. Você direcionar os seus olhos para aquela região. É como você falou, o Sertão tem o seu federal, a Capital tem, Campina Grande nem se fala. Então, realmente, a nossa região é carente de um representante na Câmara. Você fala com a propriedade. A senhora está muito bem, inclusive, com o deputado Ranieri Paulino. O, o, os, o, os pais de, de ambos né, são adversários né, políticos, né, mas já foram aliados. eram do, do MDB e depois... Quando houve o, o racho Ronaldo Ronaldo, Ronaldo calo, Maranhão... sempre foi ligado a, a Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo, inclusive, é de Guarabira. Pouca gente sabe. É. Acha que, muita gente acha que Ronaldo Cunha Lima é de Campina Grande, mas Ronaldo Cunha Lima é filho de Guarabira. Guarabirense. Né? De Guarabira. Muito e, bem. Então, é só para concluir. A senhora... A senhora teria, digamos assim, alguma objeção? Vou fazer um exercício de futurologia aqui. Já que a senhora não pode ser candidata a prefeita, porque não pode suceder seu pai. Está impedida. A senhora teria alguma objeção? Se, em um futuro próximo, surgisse assim, a possibilidade de um acordo, é, um bom acordo para Guarabira, onde a senhora apoiasse a candidatura de Ranieri Paulino para prefeito de Guarabira e, em contrapartida, ele apoiasse o seu nome para a deputada federal? Dessa pra de hoje, sinceramente, eu não faria Sim. Eu não vejo essa possibilidade. Sim. Ele explica por quê. Primeiro que eu não penso em interesses próprios. Para mim, seria fantástico. Mas seria o interesse da cidade ter um deputado federal. Pra, mas seria, para mim, é contra o interesse da cidade você ter uma pessoa que, que tem um pensamento de governar completamente diferente entendi, do que entendi, eu, entendi, eu penso para a nossa entendi, cidade. Entendi, entendi. O prefeito de faz um tipo de, de governo. Ele faz... só não, só não, eu não conheço bem, eu conheço bem. E sim, o prefeito de faz um tipo de trabalho, faz um tipo de gestão. Vocês, quem conhece meu pai, sabe? É pouca risada e muito trabalho. É. Ele é muito sério, né? as pessoas até às vezes falam dele. Mas é, um, dele. é justo. Ele, para mim, não tem comparação. O que Guarabira cresceu nos últimos seis anos é absurdo mesmo sem o apoio do governo. E a forma de política que o deputado Ranieri faz com sua família é completamente oposta. Né? Para mim é uma, uma política que eu não me vejo fazendo parte desse grupo de forma nenhuma. Eu acho que nós temos que buscar alguém que queira a continuidade do trabalho do prefeito Zenobio. E a partir do momento que o deputado Ranieri se mostra oposição, como você bem disse, o deputado Ranieri não faz parte... Né, e Pelo contrário, critica a forma de gestão, eu não posso, seria um contrassenso. E é um absurdo eu pensar em mim, né, como deputada federal, ah, eu vou ganhar um, um apoio de um prefeito como a cidade de Guarabira para deputado federal e, e deixar a minha cidade nas mãos de quem eu não claro. acredito que seja o melhor. Então, para mim a prece de hoje é complicada. Você foi liderada por Ranieri, cidade? Não, assim, não é. porque eu sei distinguir as coisas. Eu sei distinguir. Era já liderou, né, também. Eu, é, exato, mas eu sei distinguir as coisas. Eu consigo ver o que é para nossa Paraíba. E eu acho que tem que ter o um respeito mútuo, eu acho que o deputado Ranieri também tem esse pensamento de respeito, nós não tratamos da questão de Guarabira, nós, local, locais né? de forma nenhuma, a oposição está unida pela nossa Paraíba, a oposição não pode, eu acho que esse é o papel do líder também, ele não poderia se, se apegar a, a, a cidades ou a região que assim fosse, daria uma confusão muito grande, porque dentro da bancada, um deputado vai puxar para sua cidade ou para outra e nós não teríamos essa união. Eu acho que nós temos que ter união I'm pela. o diálogo existe. Exato, that nós that temos that's que that's ter that's a, a, vamos dizer, a união em torno da Paraíba, mas sabendo cada um que tem o seu, o seu, os, seus, os seus problemas, vamos assim dizer, locais. Então, acho que o respeito aí pesa muito. Pesa no sentido de fazer com que ele possa ser meu líder ou a liderada e nós não temos problema nenhum. Porque nós temos em comum, aí vem a diferença, nós temos em comum a oposição ao governo João Azevedo. Né? Diferente de Guarabira, que ele é oposição ao prefeito Zinóbio e eu entendo que o prefeito Zinóbio hoje é o melhor para Guarabira. E a continuidade desse trabalho que ele vem fazendo, obviamente ele não pode ser candidato, eu não posso ser candidata, é o que é melhor para Guarabira? Guarabira. Quem será o candidato? Está é, muito cedo, está tá muito cedo. Como diz meu pai, quem tem tempo não tem pressa e não tem porquê. Esse ano 2019 é um ano de trabalho, nós não temos eleições, nem municipal, nem estadual. Então, o ritmo da prefeitura... Nós, nós podemos ter estadual. Talvez, se Deus quiser, tá, eu queria, eu, eu queria, eu, eu queria, né? eu queria, tá, eu queria. Eu, realmente eu queria, porque, pelo que se comprova, foi usado o dinheiro da nossa saúde, a, a grosso modo, o dinheiro da nossa saúde é para a campanha. campanha do governador João. E fez uma diferença, ele ganhou no primeiro turno por quê? Foi por isso que a diferença foi tão grande, foi muito dinheiro, muito dinheiro injetado em campanha, em caixa 2. E, é, e é o que eu digo, é caixa 2 com dinheiro de propina, com dinheiro de esquema da nossa saúde. Não é possível que não haja uma nova eleição na nossa Paraíba, de sinceramente. Para. A gente está chegando aos instantes finais, já passamos até do horário, são 14 horas e 2 minutos. Para finalizar, eu vou tra vamos trazer aí a Thaisa Videres, que ela vai trazer algumas mensagens e também já as palavras finais dela, e a gente já libera para que a senhora possa também fazer suas considerações finais, já agradecendo a sua presença aqui no nosso programa 360 graus de hoje, viu, Thaisa? Bom, nós temos algumas mensagens aqui, o Cama Douglas dá um abraço a todos, em especial a deputada Camila Toscano, Carlos Henrique, grande parlamentar, Renan Martins, deputada atuante, Camila Silva faz uma pergunta, a senhora poderia explicar bem rapidamente por conta do horário, ela pede uma explicação sobre o projeto de lei sobre medidas dos casos de violência nas escolas públicas da Paraíba, e Edinaldo Nascimento, Maria de Lourdes, todos mandam um abraço e parabenizam pela sua atuação. Eu primeiro preciso agradecer a todos vocês e pedir também desculpa pelo atraso, mas eu estava na CCJ, estava na Assembleia, a CCJ hoje foi bem puxada, saí da Assembleia 12h30 e mesmo assim não consegui chegar no horário, por isso que cheguei atrasada, preciso pedir desculpa a vocês mas agradecer mais uma vez, agradecer as mensagens. Eu não entendi a pergunta, entenda, eu não sei o, qual projeto específico que ela tá, está querendo saber para o que eu posso falar, mas eu preciso agradecer a vocês, dar os parabéns a todos vocês que fazem o programa 360. É uma ideia extremamente inovadora, muito bacana. Vocês estão com uma tecnologia de ponta e fazem uma interação muito boa com as pessoas, isso é importantíssimo no dia de hoje. E eu sempre digo que... Eu sempre, sempre faço questão de participar dos programas que sou convidada, porque eu acho que sem vocês o trabalho, o nosso trabalho não teria a repercussão que tem. Né? O político precisa da imprensa, o político precisa da imprensa comentando, seja para o bem ou seja para o mal, para o mal assim, seja críticas né, positivas ou não, mas tem que se ter, né? ninguém está sempre, sempre é, 100% certo, sempre. Então é muito importante o trabalho da imprensa da nossa Paraíba, com jornalistas de credibilidade como vocês. Então que vocês tenham vida longa nesse programa, Eu espero voltar mais vezes para que a gente possa continuar. Espero que a nossa Paraíba aí seja realmente passada limpo, que a Assembleia teve, tenha aí novos e fortes debates pelo bem da nossa Paraíba e que a gente possa caminhar para uma Paraíba melhor, cada vez melhor e, sobretudo, limpa de toda essa sujeira que está por cima da nossa Paraíba, por cima da nossa saúde, do nosso hospital de trauma, e que a Paraíba se veja livre, realmente, dessas organizações criminosas que tomaram conta da nossa Paraíba. Muito bem, 14 horas e 5 minutos, mais uma vez, agradecer a presença do, da deputada.